Real Madrid se deu bem na Champions League e conquistou seu 14 º título na UEFA na Champions League. Vou falar sobre também sobre o sorteio da Libertadores que aconteceu na sexta-feira. Vamos começar o vídeo já falando sobre esse assunto, falando do Real Madrid, né? que venceu o Liga por hoje por 1 a 0. Os gols foram marcados por Vinícius Júnior. Né? É, e aí, o Vinícius Júnior, né, que fez uma ótima Champions League, foi o jogador a fazer mais drible na temporada 2021 e em 2022. Mas vamos falar sobre o jogo. Né? Primeiro tempo, comecei no primeiro tempo, o time tinha nenhuma finalização né, no campo. Aí o time, né, pegou ali, pegou, né, depois do gol do Bezemar, né, mas aí o time começou a finalizar, criar chances, mas aí até chegar o gol. Mas só que aí o Real Madrid ganha o seu 14º título na história do time, né, o time foi o primeiro campeão do clube europeus, né. E também em 1960, né, começou a, a competição Aliás, foi em 1960, foi campeão da, do Mundial, né E aí o time foi o primeiro campeão Mundial E o primeiro campeão da Libertadores Quer dizer, da Champions League, né Mas é isso o, Agora o Real Madrid, né Pensa agora na temporada 2022, 2023 Já acabou a né, temporada 2021 e 2022 Agora é pensar agora na temporada que vem aí, né? 2023 Vamos lá vou falar agora do sorteio da Libertadores Hoje, né? Acabei de gravar vídeo aqui, né? Tô gravando vídeo aqui para vocês é, Desculpa aí, galera Porque... Eu não tive, não, não tava tendo internet, né? Cortaram a internet na minha casa, mas também tá que eu já tenho internet, tá bom? É, eu não gravei ontem porque, então desculpa aí, tá bom? Agora eu tô gravando aqui com vocês. Vamos lá! É, vamos falando aqui dos jogos, né? É, são: Atlético Paranaense Libertar, Estúdio de e Fortaleza. Emelec e Atlético Mineiro Sonorenzo e Palmeiras né? Tolima e Flamengo Corinthians e Boca River e Vélez E Tigres e Colombo Os jogos acontecerão No dia 29 de junho Até Que o 29 de junho né, É o É a jogo da ida E o jogo da volta é no dia 6 de julho, 6 de julho é, a, né, é aí as oitavas de final, é aí vem as quartas de final, quem passar, né, quem vai pegar quem ali, vamos ver né, nos próximos capítulos né, de, dessa temporada de Libertadores. E o Flamengo vai pegar adversário fraco, hein? Ano passado foi um adversário fraco, né? Que foi o... O Defensa Justiça, mas também, né? Foi campeão da Sul-Americana, né? Fez golear o time, né? Ganhou de 1 a 0 lá na Argentina E eles ganharam de 4 a 1 no... No Defensa Justiça, né? Já tinha voltado o público depois da pandemia Depois, né? De tanta, tanta tristeza, né? Pandemia, né? torcida voltou, né? Ainda bem. E é isso. O Flamengo vai pegar o Tolima. O primeiro jogo vai ser na casa do Tolima. E vamos ver aí. Vamos fazer o pré-jogo e o pós-jogo desse jogo, hein? Flamengo e Tolima. Esquece. Anote aí, tá bom? Então, é isso, né? Libertadores é assim mesmo. Cuidado com ela. Ela é traiçoeira, hein? É, não tem jogo fácil não, Libertadores não E é isso Não se esquece de se inscrever no canal deixa o teu like Teu like ajuda o nosso canal E ative as notificações para você não perder nada, tá bom? Falou? Fui!